E aí, pessoal, tudo certo? Já faz um tempo que eu tô querendo gravar um vídeo a respeito desse assunto porque, vira e mexe, aparecem pessoas que, por um lado, ou me amam e têm intenção de me seguir ou pessoas que me odeiam e começam a me perseguir. Eu acabei sendo motivado a, definitivamente, criar esse vídeo hoje porque, recentemente, uma irmã apareceu dizendo que estava pedindo perdão para mim por ter me perseguido e coisa do tipo, em que eu nem considero uma perseguição, de fato, porque... Muitas coisas a gente exagera mesmo na hora de falar. Eu acho que quanto mais as pessoas tiverem essa intenção de ficar tentando seguir alguém, parece que Deus às vezes faz questão né, de mostrar que as pessoas não são bons deuses para serem seguidos. Né? E eu penso que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que você não tem que ter a obrigação de andar comigo. Eu não pedi para você andar comigo. Eu sempre procuro insistentemente dizer para as pessoas, sigam a Jesus não sigam a mim. Né? A gente diz que ouve a Deus e as pessoas ficam nessa de querer seguir o Deus que você segue elas começam a simplesmente reproduzir aquilo que você diz, a seguir os costumes que você tem e acabam criando doutrinas para si mesmas baseadas naquilo que elas aprendem uns com os outros e não que aprenderam diretamente do pai. E eu penso que uma solução para que a gente consiga ter uma comunhão saudável é manter uma certa distância com relação àqueles que desejam ter relacionamentos muito intensos. E por outro lado, não manter uma distância muito grande também a ponto de a gente não ter nenhum próximo para amar uns aos outros, para perdoar uns aos outros. E uma outra dica é não ficar tentando me entender com tudo que eu faço, que eu recebo de palavra de revelação, porque a verdade é que nem eu mesmo entendo aquilo que eu acho que eu deveria entender, ou nem entendo aquilo que eu faço. Parafraseando as palavras de Jesus, né, que ele disse lá para Nicodemos, que os nascidos do espírito não sabem nem de onde vêm, nem para onde vão. Isso quer dizer que não tem uma carta de referência, um currículo espiritual para te falar ó, oh, já liderei isso e aí eu cuidei de tantas pessoas assim Ou implantei tantos ministérios que hoje são muito renomados por aí fora Então o que eu estou querendo dizer? Não tenta gastar muito tempo da sua vida tentando me entender Porque na medida que você tentar fazer isso aí, provavelmente você vai se frustrar ou vai entender uma coisa que não era para entender, porque não foi aquilo que Deus está dizendo para você. Da mesma maneira que se você perceber que de repente eu estou me desviando da presença do Pai, e você tiver uma palavra para me corrigir, busque a Ele como entregar essa palavra, entrega, e, e eu tenho que ter ouvidos para ouvir. E se caso eu não ouvir você por teimosia, esse é um problema comigo e com o Pai, não é um problema seu. E essa é uma sugestão que eu estou dando para que a gente tenha uma unidade verdadeiramente no Espírito. Porque na medida que a gente quiser ficar tentando criar uma unidade de mente para que todo mundo pense de acordo com as mesmas doutrinas ou tenha uma mentalidade ministerial de entender como funciona o ministério para que todos tenham a mesma maneira de se comportar. Eu acho que aí a gente vai criar uma falsa unidade em torno de coisas que não foi Deus que falou, mas sim em torno de tradições humanas. Enfim, é por isso que eu gravei esse vídeo, inicialmente eu ia falar com os irmãos para te gente gravar uma live e aí discutir esse assunto, mas eu acho que é uma coisa muito simples de comunicar, de explicar para as pessoas e tal, que estão acompanhando esse canal também, porque você me vê aparecendo aí em todas as lives, mas ó não se esquece de uma coisa, você tem que seguir Jesus, ah, mas a minha opinião parece uma opinião melhor, uma opinião muito sábia não se apegue às pessoas, porque na medida que isso acontecer Deus vai se encarregar dEle mesmo descer e destruir esses relacionamentos babilônicos esses relacionamentos humanos que são colocados à frente do reino de Deus e para falar a verdade eu nem sei porque eu gravei esse vídeo, tá? mas aí o que foi bom para você, retém aí o que é bom e o que não for pode descartar, entendeu? apresenta essas questões para Deus e que a gente venha buscar Ele, está na presença dEle que a nossa comunhão essencialmente Seja com ele, na presença dele. Deus te abençoe. Falou. <risos>